Verificação da conta. Para verificar completamente a sua conta, você precisa realizar os seguintes passos. Verifique sua identidade. Verifique seu endereço residencial. Verifique que você é o dono do cartão de crédito ou débito usado nas transações em nosso serviço. Verificação da identidade. Para verificar sua identidade, você precisa fornecer um scan ou uma foto de um dos seguintes documentos. Passaporte. Somente a página com a sua foto. Cartão de identidade. Frente e verso. Cartão de habilitação. Frente e verso. Requisitos de documento para verificar sua identidade. O documento deve mostrar seu nome e sua foto. O documento deve ser válido, não vencido. Verificação de endereço. Para verificar seu endereço de residência, você deve fornecer um scan, uma foto ou um dos documentos a seguir emitido em seu nome. Extrato bancário de uma conta bancária ou de conta de cartão de crédito. Conta de serviços, eletricidade, telefone, água e outros. Documento do município confirmando seu endereço com um carimbo oficial, declaração de imposto de renda, requisitos do documento para verificar seu endereço de residência. O documento deve conter nome e endereço. O documento não deve ser mais antigo do que seis meses. O documento deve mostrar o logo do banco ou da empresa, ou um selo do governo. A imagem deve mostrar o documento inteiro ou metade do documento. Verificação do cartão de crédito. Para provar que é proprietário do cartão que você está usando nas transações, você deve fornecer um scan ou uma foto do cartão, frente e verso, requisitos para verificar um cartão. O cartão deve conter o seu nome. Na frente e atrás do cartão, parte do número deve ser ocultada, exatamente seis dígitos como mostrado no exemplo. Na parte de trás. Código CVV deve ser ocultado. Para ocultar a informação necessária no cartão, você pode usar tanto métodos físicos, cobrir com uma fita ou pedaço de papel, ou métodos digitais, cobrir num editor de fotos. Requisitos gerais para todos os arquivos carregados. O documento na foto deve estar na posição frontal. O documento não pode estar cortado e todos os cantos do documento devem estar visíveis. A imagem não pode estar borrada e a informação deve ser clara e facilmente legível. Os documentos não podem ser ocultados com objetos ou reflexos de luz. O tamanho do arquivo carregado não pode exceder 8 MB. Somente os seguintes formatos são permitidos. JPEG, PNG. Você sempre pode conferir o status da sua verificação em sua conta.